Você aí, tem medo de sangue? E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Otávio Seix e vocês estão aqui no Leite Com Coelho. Se você tem hemofobia, então é melhor que não assista esse vídeo até o fim. E eu não digo medo de emo, aquele pessoalzinho que é androide, negócio de rock... Que engraçado, beatista, que só, frase nossa, me contrata, obrigada, de nada Quando eu digo endofobia, eu digo medo de sangue, aquele medo incontrolável e irracional Que vem de lá do fundo e te faz até mesmo desmaiar de Nessa época tão macabra que a gente só pensa em sangue, eu vou ensinar dois truques pra vocês Para fazerem sangue falso e são dois truques muito, muito fáceis e com materiais que vocês encontram em qualquer lugar. O primeiro truque é um sangue falso comestível, onde você vai poder se lambuzar por inteiro, jogar na cara, botar na comida, fazer o que você quiser com ele sem ter medo de morrer. O segundo truque é sangue cenográfico, onde você vai poder espalhar pela casa, mas nem pensar em colocar na boca ou no olho do coleguinha. Então... Então meus Cookie Monster, sem mais delongas Vamos colocar nossos dentes de vampiro e correr atrás do sangue que vem por aí Confere Para o sangue comestível você vai precisar de Uma colher Pote Calda de morango Corante comestível vermelho e preto Avental Despeje toda a calda de morango no potinho. Para revivar a cor ainda mais, eu adiciono corante comestível vermelho. O segredo é a quantidade de corante preto. Adicione aos poucos até obter a cor de sangue que você deseja. E o sangue comestível está pronto. Para sangue cenográfico, você vai precisar de uma colher, pote, gel de cabelo transparente, água, corante vermelho e preto, avental. Despeje todo o gel no potinho. Para dar a base da cor, eu adiciono bastante corante vermelho. Aqui também o segredo é a quantidade de corante preto. Adicione aos poucos até obter a cor de sangue que você quer. Dissolva com água ou gel para ficar na mesma textura que o sangue. seu sangue cenográfico está pronto! aprenderam a fazer sangue e a gente pode se lambuzar por inteiro para manter a nossa beleza e nossa vida eterna assim como os nossos queridíssimos vampiros se você gostou, não se esquece de deixar aquele seu joinha gostoso para me incentivar a gravar mais vídeos e compartilha com seus amigos para eles aprenderem <risos> e compartilha com seus amigos para eles aprenderem a fazer esse sangue muito fácil e bem maneiro e se você aí quer ficar por dentro de tudo aquilo que eu apronto aqui no canal não se esquece de se inscrever me segue nas redes sociais, confere o anterior, é isso aí, até a próxima e falou. Happy Halloween. Hoje é dia das lanternas de abóbora.